Atualização do Clash Royale Nova arena, novo Emote, nova skin Novidades quanto a Empates no ladder Sorteios pra vocês Tudo agora se você se inscrever aqui No canal Bruno Clash, então, bora pro vídeo Música A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, Galera, é o seguinte, já estou de volta com Clash Royale Porque é o seguinte, mano, muita novidade como você tá vendo aí do lado, rapaziada Isso mesmo, aí do lado a gente já tem aí o novo formato do Clash Royale Isso mesmo, a nova identidade do Clash Royale por uma temporada, pelo menos A temporada 5, mano, isso mesmo A temporada 5 que chega com tudo Eu Não, não tem tudo aqui, tudo direitinho do que vai rolar é a temporada 5, a temporada da grande festa Goblin, isso mesmo Você já viu aí, tá tudo verde no seu Clash Royale Que top demais, mano Bom, a grande festa Goblin aí vem com os Goblins do reino do Clash Royale Fazendo a sua grande festa anual, isso mesmo E aí a gente tem um exclusivo aí, um, a Season 5 Que é como se fosse uma, uma festa Uma festa dos Goblins do Clash Royale Eles tomaram posse do negócio, a nova arena vai se chamar Arena Festa do Grande Goblin a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês na prática mas antes eu quero mostrar pra vocês também aqui o passe royale mano, tudo pra você no detalhe aí, o que você vai ganhar, como você vai ganhar e você vai ver agora então clicamos aqui, já vai pro caixa forte, mas calma porque eu já fechei tudo aqui esse, esse passe mas olha que bonito que tá Aquela parte, aquela cabana do Goblin toda enfeitada, bonitona é, da festa aí dos Goblins Grande festa Goblin Tá aí ó As recompensas que você vai receber e tal nessa corrida Até chegar no visual de torre Visual de torre é uma, uma cabana de Goblins muito legal, muito diferenciada É uma torre de cabana de Goblins vamos, Mais ou menos assim, vamos ver na prática depois, eu vou mostrar pra vocês Jogando com ela pra vocês entenderem Além disso, a gente tem também o tradicional emote que a gente ganha também Que agora é o emote do Goblin com dardo, mano Isso mesmo, Goblin com dardo, o grande emote do Goblin com dardo Tá aí pra gente, pra gente poder mostrar pra vocês Aqui, ó, Goblin com dardo, o emote muito legal Que eu vou mostrar pra vocês também, mano Bom, é o seguinte, tem isso daí tudo pra vocês e agora a gente vai mostrar na prática, isso mesmo Essa parte, skin, é, nova arena, o emote Então se liga só, bora lá Ah galera, calma, calma, calma, calma Bom, eu esqueci de falar pra vocês, mostrar pra vocês o final aí da, Do passe royale, onde tem ainda, se mantém, graças a Deus Pra alegria de todos, o token lendário e os dois baús aí Que você pode escolher a sua carta lendária Então calma, vai ter tudo isso Eu falei pra vocês da... Do, de testar o, a, a, os Goblins nessa nova arena com a skin nova Então já vou aproveitar também e mostrar isso daqui pra vocês ó. Eu usei aqui um deck só de Goblins Full Goblins, todos os Goblins da arena aí do Clash Royale Só pra poder utilizar aí na, na forma mais completa Na ideia mais completa desse, dessa nova arena Também peguei aqui pra vocês a nova, o novo visual de torre para poder testar Então agora sim, bora lá, vamos testar na prática, manos É isso, vamos mostrar então a nova skin da torre do rei Olha que top que tá a nova skin da torre do rei Eu resolvi pegar até com o meu celular e com o meu tablet também para vocês poderem ver aí de frente de costa como tá a nova torre do rei e das princesas É meio que inspirada aí na cabana de goblins, você vê Toda decorada, como tem em algumas, alguns momentos, alguns vídeos que a gente já viu E tá bem bonita realmente Uma nova skin aí pra gente Nessa nova temporada, temporada 5 Eu achei muito legal A princesa, normalmente tem algumas escadinhas Pra ela poder subir, né, nas outras skins E aqui, essa escadinha é feita aí Ou escadinha, ou nem parece uma escada Mas é feita com ouro Com as moedas que os goblins roubam Então é meio que ali eles, é Onde eles colocam todas as moedas E a, a rainha, inclusive Tá em cima desse, dessa desse cofre de ouro, né? Que os goblins acumulam também. Muito legal. Bom, como eu disse pra vocês, eu montei um deck aí cheio de goblinzinhos. Então eu vou fazer aquela doideira. Mas eu também vou mostrar pra vocês o novo emote. Dá uma olhada aí no novo emote agora pra vocês. Olha aí, ó. Muito legal, né? Deixa eu pôr de novo pra vocês verem aí, ó. O novo emote do Clash Royale. Tá aí, ó, pra vocês o que você ganha durante a caminhada aí na sua no, liberando o seu passe royale. Bom, vamos lá então, vamos fechar esse jogo aqui para poder mostrar para vocês também mais algumas coisas legais que mudaram também nessa atualização. Então, bora lá, vamos que vamos. É agora, rapaziada, vamos levar isso aí tudo com tudo para poder mostrar as novidades. Então, partiu. Vamos lá então. Acho que chegou a hora. É agora então. Se liga só, mais novidades. <música> Bom, agora as novidades que você vai ver também nessa atualização Bom, primeira grande novidade aí que agora a gente tem também o Mega Touchdown Um novo modo de jogo e com algumas mudanças Ela vai ser jogada aí nos desafios Ela vai seguir as regras da, de, de criação né, do Mega Deck Com 18 cartas ali pra você escolher E também em Elixir vezes 2 Então vai ser uma loucura, meu amigo Bom, também outra novidade e essa é absurda Empates, a definição de vitória por empates agora também no Leather, isso mesmo, no 1v1. Não tem mais empates no Clash Royale, isso mesmo. Bom, outras novidades: desbloqueio da, das cartas. O Golem de Elixir já está disponível para todos desbloquearem no, na Eletrovale, Tá desbloqueadão tranquilão. Vou até mostrar para vocês aqui é, na Eletrovale: você já consegue é, jogar com, com ela, tá aqui o Golem de Elixir. Tranquilão, a cura agora desmontanha na Na montanha dos porcos, tá aqui ó, a cura tá aqui na montanha dos porcos E os... É, os... os porcos reais, os porcos reais Na arena real, na arena real, tá por aqui também Tá aqui ó, porcos também na arena real, galera, Eu tô com minha colinha aqui pra poder falar pra vocês Também tem mudanças no touchdown 2v2 é, agora eles foram atualizados, teve algumas mudanças e cada jogador é, é, garantiu aí pelo menos Dois corredores, é, então é, algumas tropas Que vão direto aí em construção Muito rápido, isso é muito top E também garantiram aí em cada, cada Construção, cada um vai ter uma construção é, e a chance da segunda Também cair com você No touchdown 2v2 Isso daí é muito bacana, e... Isso daí vai vir pra poder fazer aí, aumentar o leque de jogo, de modo de jogo e de desafios e mudanças no Clash Royale pra vocês Bom, alterações no caminho do troféu, né, na subida do troféu, que é esse daqui Inclusive, aqui o foco vai ser na jaula de goblins e no goblin gigante Então aqui você sempre vai ter aí recompensas que deem o a jaula de goblins ou o goblin gigante Você vai ver aí no caminho dos seus troféus também muito bacana, pra quem não tiver vai conseguir melhorar ele tranquilamente E na Guerra do Clã, na Guerra do Clã a gente vai ter batalhas de 1v1 Tem aí o Elixir Triplo, tem decks clássicos também O Fúria, o 2v2, Touchdown e Normal isso mesmo, tudo pra vocês aí se divertirem no Clash Royale com essas mudanças Bom, é isso galera, por enquanto é isso Eu vou trazer mais vídeos também pra vocês, então se liga só, não vacila Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like pra poder acompanhar tudo, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis, falou Não esquece, deixa o seu like se inscreve no canal, mano É nóis Ah, novidades, hein? Ó, sorteios pra vocês, mano Então se liga só, já se inscreve no canal, mano Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu Fui!